molecada tudo certo Como é que vocês estão aí Espero que vocês estejam é, Muito bem aí, graças a Deus é, Espero que nessa noite de Natal aí, Todos vocês nós tenhamos aí Um pouco mais de cuidado Um pouco mais de atenção ao próximo também né? Principalmente é, E principalmente é, Talvez uma das coisas mais Mais importantes que deve ter aí na o nosso dia a dia, né? Uh, esse ano, talvez, seja, tenha, tenha sido uh, um ano extremamente difícil, um ano extremamente dolorido para muita gente, seja aí pelas uh, vítimas aí da, da Covid-19, seja pela... Uh, todas as situações que nós tivemos aí no, no, no país, as grandes perdas que nós tivemos, seja no esporte, mas, no esporte, mas principalmente na... Na, na música, né, uh, como aconteceu aí com, com, com a partida precoce, né, com 26 anos de idade aí, da, da maneira mais de um mês e meio atrás, né, algo surreal demais, né, Para tentar, né, um, um nível de aperto possível, né. Então, eu desejo muito no fundo do coração aí de todos vocês, um, que vocês tenham uma, uma tal, com um pensamento um pouquinho diferente, com um pouco mais de pensar um pouco. É, e, e, acima de tudo, a gente deve olhar muito para as pequenas coisas, né? Que, o valor que, ela, que, que elas têm e, e gerar isso para o futuro, né? Gerar isso para todas as coisas que vocês vão fazer na vida e tudo mais e tal. Então, isso tem que ser levado bastante em consideração. Por fim, mas não menos importante, é, eu acredito né, é, que quando essa, essa, esse vídeo estiver aí no ar, é, é, provavelmente eu devo estar aí pegando esses dias de folga que não vamos ser agora, é, mas eu acredito que. Próxima sexta-feira, dia 31 Estaremos juntos aí Com a São Silvestre no próximo dia 31 A partir das sete e meia da manhã No horário de Brasília, 8 horas Já vamos estar trazendo todos os detalhes Todas as informações, matérias especiais uh, Todo O um, um contigo Que nós vamos ter aí para a prova desse ano E que vai fechar Um ano esportivo Um ano diferente Um ano totalmente atípico É... Uh, e que a nossa geração, né, a nossa modernidade, né, ela tem que rever, e, é, rever certas coisas, né, certas particularidades, certas questões. E a gente vai levar isso com certeza. É claro, no ano que vem, a gente sabe que nós vamos fazer muito trabalho pela frente. Nós vamos continuar fazendo as lives ah, pra, aí na, nessa próxima, nesse próximo mês de janeiro. Uh, já no começo do mês, já tem Copa São Paulo de Futebol Júnior vindo aí. E eu conto mais com vocês. Uh, tanto aqui no canal, quanto na Rádio FT, como também uh, no Bandeira Quadriculada também. Uh, e a gente possa estar junto com vocês aí, lado a lado, uh, nesse ano extremamente. Que vem por aí de esperança. Mas esperança não por certas coisas, mas por por questões muito, muito simplórias, né, vamos dizer assim, que aí a gente possa levar esse, esse, esse, esse pensamento positivo adiante com algumas ressalvas aí, né. É, para você que vai passar o Natal com a família aí, toma os seus cuidados, é, se você exagerou um pouquinho na, nas aglomerações também, né, para... Até um entender o outro, né? um saber respeitar o outro, isso né? é o que é mais importante. É, e, e que, depois disso eu vou até falar no, no, no último dia do ano, é, é o mais para refletir, não é o momento de festejar, não é momento de comemorar. Talvez a gente pode até vibrar um pouco por estarmos aqui, mas nós não temos motivos para estar felizes com tudo isso que aconteceu nesse ano, com tudo que está acontecendo no mundo. E... e aí nós devemos olhar e, e repensar, né? principalmente aí no que nós poderemos fazer para as pessoas. Né? E, e, claro, fica aqui o meu abraço, meu grande afeto uh, ao Murilo Rupi, o pai do Léo, Uh, dona Ruth, a, a mãe da Marília O João Gustavo Que é o irmão uh, da Marília também uh, E principalmente O Pequeno Léo né, De dois anos de idade Que Eu sei que é um pouco meio difícil uh, Nessa Você passar o primeiro Natal Sem a sua Maior guardiã Né uh, mas eu tenho a certeza que ela lá no, no céu, nesta noite, uh, olhando para você lá com aquela estrelinha que sempre esteve, e vai fazer, vai estar presente. Se não fisicamente, mas vai estar presente lá de cima, sem dúvida nenhuma. E... Se isso acalenta, acalenta o coração, né? A saudade logo vai vir. Essa dor, a gente sabe que é muito difícil, muito complicado, mas a, a, a saudade ela vai, ela vai passar e, e quando ela vier essa saudade, ela vai ficar mais tempo e, e isso vai ser importante. Quando você crescer, você vai entender o significado da, do gigantesco que a sua mãe tem e, e do significado do que ela... Trouxe para todos nós brasileiros, uh, para músicas populares e do Brasil, uh, como um todo. E, então fica aqui o meu abraço, o meu, meu grande afeto. E é isso, é tentar recomeçar, é tentar recomeçar do zero. E é isso aí, é isso aí. Uh, grande abraço para vocês aí e que tenham aí um, um grande Natal para todo mundo. Nos vemos aí na última semana do ano. Valeu Brasil! Faz tempo o seu número eu nem sei se ainda tenho, mas lembro Não, em silêncio A cada chance que você dá pra alguém é Mais uma que eu tô perdendo Oh